Pessoal, estamos aqui ao vivo aqui. Estamos aqui nessa tarde aqui de hoje, 28 de julho de 2022 aqui é a segunda-feira da agricultura familiar. Gestão vem da Fetrafe. Estamos aqui ao vivo. Estamos aqui ao vivo, pessoal, aqui na embaixo de Evento de São Miguel. Pessoal, alguém, alguém pode comentar aí como é que está a imagem? Comentei, comentei. A imagem está boa? Comenta aí, por favor. Nós estamos aqui ao vivo aqui na, na Feira da Agricultura Familiar, é, estamos aqui ao vivo aqui a, a, é, conferindo aqui todos os detalhes aqui e hoje 28 de julho de 2022, já já vamos ali, ó, vamos dar uma volta na feira agora, já, já, estamos aqui ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo de... estamos aqui. Ao... Bom, vamos descer ali para tocando ali para ficar o um bom sol. Parece que é a segunda-feira da cultura familiar. Já estão vendo a eu Pra me avisar que tu tá me querendo Está E o mundo forte. vai saber É que um ah. grande amor Segura aqui Muito obrigado Minha cidade maravilhosa Miguel Alto, que é o Can I the box ao vivo aqui na baixa de avens Obrigado meu amigo aí. Obrigado Adaldo. Você é sensacional. Parabéns. Obrigado Cícero, nosso prefeito. Ainda fé Deus abençoe. Vez, brilhado, obrigado seu Todos Deus os bom. anos nós estamos aqui Você é um gênio cara. Graças a Tudo Deus. para nós é um prazer muito grande estarmos aqui participando. Muito obrigado. E até para o ano. Se Deus quiser, nós vamos estar tá aqui de novo. Beleza. Oh, é, Toninho, eu vou... Oh, Ô Toninho, eu vou dar uma passadinha agora ali. <risos> Eu vou dar uma passadinha nas barracas aqui, ver o que tem de bom e de melhor. Pessoal, vou dar uma passada aqui nas barracas. Agora parabéns então. Vale lembrar que daqui a pouquinho tá só nos preparativos ali. É, Moleques do e logo depois nós teremos o um grande show com Valdo e Felipe. A gente vai percorrer agora aqui as barracas, a gente vai vir de lá para cá. Nós vamos vir de lá para cá, ver o que é de bom e de melhor aqui nas barracas. Encontrando aqui o nosso secretário Adalto, está convidando, está percorrendo aqui as barracas também. Deixa eu ver até onde dá, homem bom. Olha, estamos aqui na barraca do Zé Neto. estamos aqui na barraca do Zé Neto, aqui, tem pet copo, é o de coco. nós temos também, olá. Ah, rapaz, chega atrasado, rapaz, aí. Chegamos agora na feira, muito tem obrigado aí. Agora, ainda feitado, secretário aqui. Adalto Dias. Um maravilhosa, jeito, maravilhosa. Muito boa. Que Deus abençoe. Para o ano, nós temos é de novo natura. nessa feira. Linda, rapaz. É. Agora bem organizada. É. Parabéns aí okay, então, para é o da Federal. Parabéns, dia, parabéns para a equipe que faz velho, essa velho, festa velho, maravilhosa. Velho. Um abraço, Miguel. Bom, só, Tamo junto, meu. Aí, nosso amigo Bom Sol. Ao ah, vivo aqui na. na... Olha, aqui, olha que bom especial. É, estamos aqui na barraca. Qual o nome que eu vou? Você mais próximo aqui? Bolos é, é Belos da Alda, a dona Alda, parabéns, sensacional, a decoração aqui está incrível, olha gente, só você vendo para acreditar, vem cá, vem saborear, aqui os bolos Belos da Alda, está aqui, temos aqui na barraca, está aqui à sua disposição, pode ver, olha, Johnny Olha, o prefeito vem aí, pagou hoje, então vem gastar o dinheiro aqui com os nossos amigos aqui nas barracas, tá bom? Estamos aqui, aqui é a, a barraca flor, ah tá aqui, é a planta flor da moça, plantas da moça, aqui, olha o que tem de, de flores aqui, é impressionante gente. Dá para você vir, tirar, registrar esse momento aqui, tirar fotografias, olha só. Ô aqui é sensacional, faz parte, bem, faz parte, é, planta essa moça, aqui. E tem muito ainda aqui, hein, pode vir para cá, pode dar uma conferida aqui. Pessoal lembra, aqui, que é que é da da rec... aproveita e inscreve no canal pessoal. Se <risos> bem. Canal. Ok, olha o que tem aqui de farinha de pomba, farinha de pulba. olha o, o, a quantidade de caixas de bananas aqui, esse caixa de banana aqui, pelo que eu conheço, é do, das bananas 300, é bananas 300 aqui? Um caixinho desse aqui tem mais de, quase 500 bananas aqui, é, quase 500, para você ter uma ideia, olha, olha a quantidade de caixas de banana, olha o tamanho! das bananas corantes. Beleza. Eu lhe agradeço demais. Aqui é a, é a barraca da, ó, a parede de aqui de primeira qualidade. Eu passo aqui para você conferir. Vem gastar, dinheiro, vem pra cá. Tudo bem? muito obrigado. Olha, tem mais barracas aqui. O que é que nós temos aqui? Meu amigo Zeca, Capote, um abraço para você. Está aqui acompanhando também essa festa e festa. Nós temos aqui é a barraca. Olha o que, olha de vidro, olha o acabamento aqui, gente. Olha o acabamento aqui dessas janelas de vidro. Olha só. Então aqui você encontra de tudo. Obrigado, meu aqui, aqui você encontra o que você procura, meu amigo Léo encontrou aqui com o nosso nós filho do no meu ali, lado feira, É, ali da Finanças Léo, fica à vontade O Léo está acompanhando aqui essa festa esse... Olha só, estamos chegando aqui na nessa... saca O que tem de perfumarias aqui Perfumarias Olha, a Boticário está completa aqui É a Boticário completa, nós temos camisas ali a tem assim, é? Nós temos vãs aqui Olha o que tem de perfume aqui Tá, pausamos aqui Olha, tem da Natura Tome The Blend The Blend, blend. Radicário é. é essencial também Nós estamos aqui ao vivo, aqui na feira da Grimbo Funk Familiar. Ah, Vou ocupar aqui agora a melancia Aqui Esse <risos> aqui Consumo de pessoas aqui para você Olha, nós temos um tapaué É incrível essa transição aqui É impressionante Olha só Olha só Ela está aqui acompanhando Essa festa especial também Nós estamos Ao vivo aí Ao vivo É ao vivo da O Webbp acontece Estamos ao vivo Para o Brasil inteiro e a gente está mostrando aqui, Warden, assim, o é Adriano. É o Adriano. vem aqui, por favor. Vamos só mostrar aqui, ao vivo. o o. Adriano está acompanhando a gente Ele é da Web Acontece. E não, mostrando para você. É. para todos e é atrás, é. mostra aqui, aqui a quantidade é um de, de caixas de bananas ali Olha só. Nós temos aqui, aqui caramba, gente, aqui, aqui. O Brasil inteiro. Acompanhando a a em, tempo em tempo real. Real. aqui, a MLBV, a nossa amiga do Fernando, tudo. é Mostra aqui as forças da moça. Olha a Olha a, olha a quantidade, quantidade aqui que nós temos Olha, olha só o Ao, Ao metro, metro de, de, tempo de, tempo de, tempo de tempo. acontece Ao, Ao vivo Olha só. só E a gente está mostrando aqui para você Para você, você que está na área de Nicarval Para você que está na área de Para acompanhar o que tem de melhor Que nós estamos sendo perguntando aqui Olha só Aqui é a parte do governo Estamos, estamos ao, ao vivo, vivo para todo o Brasil, perdão, e estamos a, a da o LTV, olha, olha, olha, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, que acabam mesmo, nós somos aqui. Nós da nós ao vivo para o Brasil inteiro, para o Brasil quem está em União, quem está em União, quem está em São Paulo, em Rio de Janeiro, que acompanhando vão... essa festa, aqui. Eu queria agradecer o Guilherme, olha nós temos aqui olha, nós aqui, pô, olha só. Licões de barco, licões de barco, licões de barco e também nós temos a cachaça tradicional. Olha só, mostra aqui ao Rio, para você, olha o que, é. que tem aqui, olha só. O Brasil entende que é a cultura da nossa festa Olha, Olha só. só Nós temos mais aqui, Adriano Olha aí Já já, já, já, já, já tem mulher que não pisou Quando tiver uma planta aí, aí Mostra aqui desse é. lado aqui, Adriano Por favor Temos aqui Olha Nós, Olha. nós, nós temos, pimenta, pimenta, de pimenta, de nós nós temos pimenta, pimenta de chico Nós temos mais aqui Uma bomba Nós temos puma Temos Tarzão, tá Tarzão tá aqui. de Palmeiras. Estudos de Palmeiras, Palmeira, nós temos aqui também. Tá bom? tá bom? Nós estamos ao vivo agora. É... Adriano, vamos mostrar mais aqui, por favor? Vamos mostrar aqui, olha só. Aqui nós temos. Por favor, você que vem aqui. Nós temos é o sabonete artesanal, né? Artesanal. Nós temos aqui o que, é que é? O que é? Que é, que é? Savelmente íntimo é, de alheira é, tá aqui Chamou de ervas Nós temos aqui a abóbora para você que está tá fora de Vigamar, para você, você de você outros estados bem? aí Olha, Olha só, a boca, abóbora Aqui nós chamamos de abóbora, chama por, por aí, aí eu acredito que você agir no Nós temos aqui o machiste, nós temos a macacéria, temos o corante também Olha aqui essa outra barraca aqui Olha o macabra dentro aqui Adriano Olha só, pega direitinho, o um acabamento exclusivo especial, é exclusivo, é especial de decoração Seja bem-vindo, pessoal, é claro. obrigado, viu? Obrigado, fica à vontade Adiano, nós temos aqui Uma outra banca aqui, olha Nós temos o azeite de pão, né? Nós temos a puga, temos o machixe, a banana Arroz, arroz terrado aqui Arroz, torrada, farinha de, de fruta, farinha branca, farinha nós temos a goma, goma, da goma, farinha, farinha de goma, farinha da goma também, a aqui, a banana, banana, banana e tudo, tudo que você está vendo. Tá nós estamos ao vivo, o Brasil está tá acompanhando essa, é a essa parte, festa, é essa festa através da UED TV Atenção. Mais barracas aqui, nós vamos até o final Adriano. Olha só, 11 a cada vez aqui, tapetes, né? Tapetes aqui, Adriano, pode pegar o nós estamos... Olha, tapetes, bolsas Essas bolsas são é feitas com, com, com crochê, não é isso mesmo? Olha, gente, olha o que mais não chama atenção É o acabamento que é incrível Você que recebeu o seu, seu ordenado hoje Vem pra cá, vem fazer parte dessa festa Vem gastar aqui a ajudar os nossos produtores Os nossos agricultores Olha o que tem aqui de bom e de melhor gente a laranja, pé da praia, cantangina, né? A gente tá popular. o popular. Homem mel, mel de abelha, né? Já tá tudo no ponto aí, moleque não fizemos já já. Olha só, nós estamos ao vivo com o marginho inteiro por aí, para acompanhar essa festa especial. Olha o que tem de bônus, bônus de fuma, bônus de goma, nós temos la feita de selvaçu, garante. A galinhaçada também está aqui, biscoito que é outra barraquinha. Hum. Jardimiro, um abraço. Olha, Celce, é da dona Maria. Celce, Do é a dona Maria. E a barraca, olha, o que, o que chama atenção também aqui? Hum, Delícias de linguiça. Delícias de linguiça. Parabéns, Parabéns pelo parado. trabalho. Que, que Deus de abençoe. É a maior festa da agricultura familiar de Miguel Vamos mostrar aqui, a gente. vamos mostrar aqui? Dá licença, por favor. Dá licença aqui, só para mostrar. Olha só. Essa, essa, pano de prato, né? Nós temos panos de prato aqui. Nós estamos ao vivo, estamos mostrando para você, para quem está fora de Miguel Alves, o que tem de Búlio melhor e as pessoas estão vindo aqui Olha só, nós temos mais aqui, meu. É a, a maior festa, festa Na feira da agricultura tudo tudo, tudo, familiar Parabéns, Parabéns, parabéns nosso amigo Odato. mais uma planta aqui Olha o azeite Nós temos a melancia, nós temos O que, o que, que é isso aqui? Mesocar. Nós temos o biscoito aqui Adriana, nós temos aqui também O gigilinho Olha só, para quem não tem para quem, quem não, não viu falar ir. ainda, xixi Aqui a gente faz uma farofa, aqui é uma beleza É olha o óleo Olha o óleo, ó, ó, ó, ó, esse óleo aqui, extra essa... virgem Extra é do Bataçu, direto do Bataçu aí. Adriano, eu queria, queria agradecer você, você, nós estamos mais aqui Já está no conta aí? Tá aí? Olha, isso aqui é, é, é, é, é, uma. é uma perpularia Boticário, Natura Tapaué Tudo isso e muito mais aqui na barraca da banca do nosso amigo aqui Estamos ao vivo Adriano, obrigado a boa é um olha a é um Meninos, ah. ou seja No MEC do Piseiro A partir de agora para você. Muito obrigado ao nosso prefeito Velhinho Logo, o é pela de de logo. Claro, hein. especial. Nós estamos aqui ao vivo. Acho que é Vamos embora, pelo celular. mais pesado. Sim. mm oh. Estão legal, estão ao vivo E o saco Sato e o Jesse aqui ao vivo Aqui, O né? um canecazão aí ah, Não, não Não, não Não, a do caneca Vou eu Carro é sacarador, não está na ponta o o mundo está na meu. não a ração. hoje a plantinha da fazenda Aqui tem um carro. É, Deu conta da conta. Ah, vê lá, não. Vê. É. Vê. Estamos aqui ao vivo aqui na Baixa de Evento São Miguel, E é a feira da, da, da agricultura familiar. Estamos aqui ao vivo pessoal. Aproveita e se inscreve no canal. nós estamos aqui ao vivo aqui na baixa de São Miguel, aí um parabéns Se inscreve no canal pessoal e, e deixa o joinha. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Vamos dar mais uma, uma volta aqui na feira, já já. Estamos aqui na frente aqui, vamos já ralar para tocando lá o esquema musical lá. Deixa o joinha, pessoal. Não esquece do joinha não. Vamos ali, a gente tá tocando ali o esquema ali. ó. Vamos lá. fora mesmo. É, é. A nada que sai, não que saia Por ali ó. Não segura aí Não, ali, mano We'll be right Nós estamos aqui ao vivo aqui na, na segunda-feira da família. É, feira da, da agricultura familiar é, na gestão do bem da Fedrada. Segunda. E mesmo te amando, e mesmo te estamos aqui ao vivo, aqui na, na Baixa de Evento de São Miguel. Obrigado pelo Um prazer que eu vou pagar mais Pessoal, pode pode fazer comentário aí, pessoal. Pode comentar que eu mando abraço aí, mando o alô de vocês aí. Vocês que estão aqui acompanhando aqui, é, tem nove pessoas. Nove vai dez, ver? É, nove pessoas. E aqui já, já agradeço todos que estão aqui com a gente que é ao vivo aqui, é, aqui pelo, pelo nosso canal aqui, do Comando da Fedra. Estamos ao vivo aqui pessoal. Aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos estar aqui até a noite, hoje, amanhã e depois. 24 horas aí ao vivo. Lembrando pessoal, aqui é, é, é, a, é a Praça Almirante de Tamandalé, é conhecida como Baixa dos festejos de São Miguel Arcanjo. Estamos aqui ao vivo. Já já vamos, vamos dar mais, mais uma volta aí nos stands. É, porque a melancia, a melancia, pelo jeito é a melancia é tão boa. Com conheço melancia, né, depois que abre não, é um dia de eu, eu com esse melancia. A melancia é muito boa aqui, eu comprei uma, uma melancia aqui. Laranja também, laranja de qualidade Muito bom Tudo aqui do Cultivado aqui pelos nossos agricultores E de nossa cidade, de nosso município <tos> Encerrar essa live aqui, já já. Já já voltamos ao vivo. Ao vivo, já já. De, novamente ao vivo, já já de novo. Já já, ao vivo, já Lembrando é que hoje, hoje, ali no palco, Ele tem Valdo e Felipe. A dupla sertaneja Valdo e Felipe. Lá na, vou botar aqui o zoom no palco. Olha é o palco lá, pessoal. Ó. Lá no fundo, lá o palco lá é Valdo e Felipe. E e outras atrações que atrações aqui do nosso município. Obrigado ao meu parceiro atalto, do é. de agricultura e agroavicultura alves inscreve no canal, inscreve no canal não, não esquece não, inscreve no canal, ativa o sino e já já voltamos já já voltamos ao vivo vou encerrar aqui pessoal vou encerrar aqui e já já voltamos